Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui para falar da masculinidade dos nossos homens brasileiros. Ultimamente eu estou indignado, moro? Eu estou apavorado, estou até de cara quente quando eu soube dessas coisas que os nossos homens brasileiros, eles estão fazendo, moro? Botando silicone no bumbum, se raspando todo para ficar igual uma garrafinha. Tá raspando o popote. Passando, passando pó de arroz na cara, passando base na cara. Eles estão fazendo reflexo no cabelinho, botando pice no, no pescocinho, eles estão botando pice no cozinho, eles estão botando um tal de bodoff, eu não sei o que, que é esse negócio, bodoff, né? É bodoff, quando, quando a, a, a, a, a célula murcha, né? Então o olho, o olho fica, moro, caído, né? Então estão botando isso que é brudoxo, né, que, que eles botam, moro... Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Homem que homem não anda fazendo umas coisas dessa? Homem que homem, meu irmão. Porra, ele desce a camisa na praia? A mulher vai ver que ele é todo cabeludo, que ele é macho. Porra, onde já se viu um, um homem lisinho igual uma garrafinha? Botando brudox, passando batom, botando silicone na, nas duas bandinhas da bundinha. Homem macho, nessa porra, tem que carregar cimento, carregar pedra nas costas, tem que carregar lixo, porra, que porra de macho que tu é? Tu é machinho, tu tá com o cozinho dando bote. ou sua filha da puta, sou cosmético, gastando dinheiro com cosmético aí, querendo melhorar. A sua bundinha. Tu não tá satisfeito com a porra do teu corpo, maluco? Quem é a mulher na cama? Você ou é? Ou é a mulher? Para com essa porra, hein? Para com essa porra desses esculacho, tá? Tu tá envergonhando as mulheres. Tu tá se envergonhando, morô, cara? Porra, ainda é sem vergonha botando essa porra na televisão. Depilação de homem. Depilação de homem é eu bater com meu caralho sete vezes na tua cara, tá? Vai tomar no cu, ô filha da puta. Fecha o cu pra falar comigo, para com essa porra, hein! Away!